Sabe aquela brusinha que você adora, que o Crush tá usando e fazendo umas fotos incríveis no Instagram? Ou aqueles acessórios que a sua blogueirinha favorita usa? Eu vou mostrar pra você como conseguir aqui no Leite com Biscoito. Who got the power? Sage, e hoje eu vou mostrar pra vocês Segredos, dicas incríveis de ter um look Assim ó, super digno De tirar fotos incríveis no Instagram Eu não sei vocês, mas eu sigo muita gente No Instagram, eu adoro ver aqueles feeds Que a galera se veste super bem e tá Lugares super bonitos Aí eu fico pensando, na minha cabeça, vários looks diferentes. E eu vou atrás procurar as roupas e, e tudo mais pra montar esses looks e fazer umas fotos legais também. E assim, começa o problema aí. Ou eu não acho a peça, porque não vende aqui no Brasil. Infelizmente, vocês não encontram desse batom aí no Brasil, gente. Só vem de fora Ou ela tá tipo mil reais e eu não tô podendo pagar Esse é um dos meus grandes problemas Você do outro lado também tem esse problema Se você tem, deixa aqui embaixo que eu quero saber O primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal De roupas Tumblr Surgiu exatamente por esse problema Eu queria muito uma daquelas jaquetas jeans Outwear com um pelinho na gola E eu não achava de jeito nenhum pra cá E as que eu achava, tipo, ou elas não eram muito bonitas Ou elas estavam muito caras Ou elas eram femininas e não serviam em mim, no caso Aí o que, que eu fiz? Decidi comprar uma jaqueta jeans que eu gostava e fazer ela. Então se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima nos cards e na descrição pra vocês entenderem um pouco mais do que eu tô falando. Como tá muito calor aqui no Brasil, eu não sei se tá calor aí na sua cidade, mas na minha cidade tá um calor desgraçado, tá difícil de sobreviver. E a gente não pode ficar muito inventando essas coisas de sair tirando foto por aí com roupa muito pesada no calor Porque senão todo mundo fica ameaçado, né? E eu particularmente odeio suar, então eu decidi pensar nos modelos diferentes pra trazer aqui pra vocês Que eu tô vendo por aí Como, por exemplo, aquelas calças Destroyer, sabe? Com uns rasgos enormes baby, porque eu particularmente não uso shorts, então se tem calça jeans muito colada, eu fico passando um calor desgraçado, é o que, que eu tô fazendo? abrindo as calças jeans e deixando destroyed eu vou ensinar isso aqui pra vocês você vai precisar de uma calça jeans uma tesoura que corte pano e uma agulhinha pra desfiar a primeira coisa que eu fiz foi desenhar um quadradinho onde fica mais ou menos o meu joelho e eu vou cortar certinho esse quadrado para que não fique torto o rasgo da calça. Eu coloco um pedaço de papelão embaixo, você pode colocar o que você quiser para forrar, para a agulha não machucar o outro lado da calça, e depois com a agulhinha eu começo a despontar a calça para os fiozinhos saírem e começar a ficar desfiado. O truque é bem simples e funciona muito bem. Música Muito legal de fazer porque você não vai precisar de gilete Não vai precisar nem lixar Nem muitas técnicas ensinam Você vai precisar de dois materiais e a calça vai ficar incrível Para completar esse look Com essas calças stride, Eu vi tipo umas fotos muito legais nos feeds De umas pessoas que eu sigo Com umas roupas meio usa e tudo mais Então eu decidi me inspirar Nesses temas E dá pra você usar tanto se você for menina Tanto quanto se você for menino Tá sendo bastante usado por aí Ainda mais o calor Então eu vou ensinar você a fazer uma camiseta legal Com uma estampa legal que combina com essa calça Você vai precisar de uma camiseta preta Pincéis Tinta de tecido branca Fita adesiva Agora, com a fita adesiva, vou delimitar de um lado do peito da camiseta o espaço onde vão ficar as estrelas da bandeira dos Estados Unidos. Num papel durinho, eu cortei uma estrela para servir de molde. Assim a gente consegue fazer todas elas bonitinhas sem ficar borrado. E é só você adicionar a tinta na parte de dentro da estrela e ir pintando o peito da camiseta. Depois que você pintou o peito inteiro da camiseta A gente vai começar a fazer as listras da nossa bandeira Do mesmo jeito que eu fiz anterior Adicionando fitas E depois preenchendo os espaços com tinta branca Quando a camiseta secar, ela vai ficar incrível, vai ficar muito legal de usar. O vídeo foi gravado com muito amor, carinho e dedicação pra vocês Então, por favor, deixem o seu joinha e seus comentários aqui embaixo Porque o YouTube é meio maluco às vezes ele não quer ajudar a gente E se você deixa o seu like comenta, ele entende que você tá gostando do meu conteúdo E, obviamente, manda pra você E se você chegou aqui e tá conhecendo o canal agora, seja muito bem-vindo E não se esquece de se inscrever pra você ficar por dentro de todas as coisas que eu trago aqui pra vocês Agora, agora, nesse momento, meus amores, eu vou mostrar pra vocês como fazer essa bandana que eu estou usando Que é uma coisa que eu já queria há, tipo, milênios, assim Eu não achava para comprar em lugar nenhum E na internet, os modelos, eles eram, tipo, da China e demoravam muito pra chegar E das últimas vezes que eu pedi coisa da China, elas, enfim, estão paradas até hoje lá o próximo modelo é como você fazer essa bandana dos Estados Unidos, para você ficar, tipo, nos look Tumblr legalzinho, fazendo umas fotos bem da hora. Agora, para fazer a bandana, eu tô utilizando uma camiseta velha branca, mas você pode utilizar qualquer pano ou tecido branco que você tiver. A gente vai precisar também de folha de papel contact transparente, tintas vermelha e azul, pincéis, uma tesoura que corte tecido e fita crepe. Na camiseta, nós vamos cortar um triângulo do tamanho de uma bandana. E depois, com uma fita crepe, separar o lado onde vai ter as estrelas. Nós vamos cortar várias estrelinhas no papel contact transparente. E a gente vai colar naquele espaço que definimos que vai ser o céu. O contact vai impedir que a tinta manche o branco do tecido, ou seja, a tinta só vai pegar onde ela realmente tem que pegar. Depois, a gente vai fazer as faixas da bandeira dos Estados Unidos, utilizando a fita crepe de novo, pra separar. E preenchendo os espacinhos que a gente separou de tinta vermelha. Quando tudo secar, é só você retirar todas as fitas e os adesivos e a bandana tá aí, fodona, pra você usar. Esses foram os looks que eu trouxe pra vocês. Se você aí é do outro lado gosta ou segue alguém que tem algum look legal e que você não achou e você gostaria de aprender a fazer, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fuçar, eu vou atrás e vou trazer aqui pra vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar com os amigos, porque dá muito trabalho criar aqui pra vocês. Eu faço com muito amor, mas é bom ter o reconhecimento das pessoas vendo o que a gente tá fazendo. Então, se você conhece alguém que gosta, de tira foto, que gosta de roupa Tumblr, não esquece de indicar pros coleguinhas. Fechou? Então é isso. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Eu amo muito vocês, meus monsters. Até a próxima e falou!